Oi gurias, tudo bom? Mais uma vez aqui no IGTV para abrir com vocês a minha Glambox do mês de maio. A caixinha desse mês é a caixinha retrô, com o um tema mais vintage. Então é aqui uma colagem, parece até aquelas caixas de decoração de casa, sabe? Que a gente compra nas lojinhas de bazar. E atrás ela é bordô. Bem em cima, o primeiro produto que dá para ver é uma argila verde facial. Essa aqui é da Terra Amor, então... Sendo da Terra Moura, a gente já sabe que é super natural, que é super bom de usar. Outro produto que veio é um facial cleanser, sabonete facial da The Skin Soul. É um tubinho branco. Tem aqui um shampoo e condicionador da Simple Bee. Esse aqui é o de nutrição para cabelos ressecados, porosos e opacos, com óleo de oliva, manteiga de cacau e ativos naturais. Então, tô bem curiosa pra testar porque eu não conheço essa marca. Tem pela primeira vez atendendo aos pedidos. Eu recebi a paleta de sombras. Essa aqui é da Glo Glox? Glox, Me? acho que é assim o nome da marca. E é a da linha Play. Então ela é só com cores neutras. A minha é a cor A. E por último uma hair mask, Miracle Hydration. Ela é uma toca. E um produto pra passar no cabelo e deixar agir como se fosse uma sheet mask, sheet mask do rosto. E é da Ossi. Eu tô. Bem feliz com os produtos que vieram. eu Como eu falei, eu queria muito que viesse uma paleta de sombras logo. E é a primeira vez que veio. Então, eu estou bem animada. E para saber o valor de cada coisa e mais detalhes sobre cada produto, vai lá no meu canal do YouTube que o vídeo já tá lá completo com a soma dos produtos. E também usa o meu cupom se tu for assinar a caixinha. Tu ganha até 80 reais de desconto e um produto na assinatura. Então, vale muito a pena e me ajuda bastante. Também. A gente se vê no mês que vem. Um beijo e até! Tchau!